Chegou um... Não é Para o palestra... Ele é um cara... Ele conhece o nosso planeta direito... Ele direto na palestra... Ele pergunta assim para vocês... O palestra de que? O que é esse negócio? O que, que é renda? O que, que vocês diriam? É. São palavras que são só comiando aqui... Não? A gente trabalha a cabeça assim... Muito por associação... Né? A gente associa as coisas... Então no final... Depois que a gente começa a perceber que as palavras combinam no final, a gente começa a querer combinar elas em outros lugares também. Tá? Um, dois, três, tá? até o final. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Peraí, peraí. aí. Pera aí. <risos> <risos> <risos> <Realmente>, <risos> aí. Nossa, é a gente que Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bum. BUM! BUM! BUM! bom! Se eu pego uma caneta... Ele perde uma caneta, Aí, ó... É, pegando, o exemplo, do Arnaldo que, que já tem costume, né, para rima, ele falou um, um cabide, não falta camiseta. Ela tem mais ou menos o um tamanho aí, né? Um cabide, não falta camisa. Não sei se... Tem para fazer alguma coisa, não muito maior, mas também não muito menor do que isso, mais ou menos depois de colocar em uma batida. Pega o batom. Pega uma caneta. Isso aí, passei no meu vermelho, primeiro. Fala de novo para você colocar o batom. Ele também não podia ser sem um espelho. Pega a visão da visão do planeta. Pega a visão, esse aqui já é preciso matar, né? Não Ó, é oh, já combinou com a. Vocês estão. Eu <risos> vou ficar aqui. Tá. Se eu sentir que dá pra ficar mais um tempo, eu fico mais uma rodada aqui até chegar até o final. Tá bom? meu de o Esperava, mas a gente estava no ponto. Ai, a tia do café, querido. A tia do café, querido. A tia do café. E não dá a migué. Essa é a linguagem povo de o povo sofreu. Depois então, não há estalhador destruído. Eu parar são ideias com a decisão e a sua linguagem formal. É natural. A vida é boa, a vida brincadeira. Terminando aqui, vai sair, vai tomar aquela cerveja, não? Eu tô com meus amigos, não dá só satisfação. não? a gente rima até de noite, vai amanhecer daquele jeito, no pico de não Eu mando pra vocês a rima com meus irmãos. A gente. fala, me pegou de surpresa. Começar beleza, estou no centro cultural, eu mando papo, tá tudo legal. Eu caí nessa palestra de paraquedas, agora eu vou sair daqui fazendo o um livro de orquestra. E aí não quis improvisar passou a vez também então vamos vamos lá todos juntos junto nessa reflexão tá aqui nessa aula com você é uma satisfação eu fico acompanhando só da internet agora tamo maluco aqui fazendo rap tem rima forjada, tem a rima rica tem o mais forte e outras dentro da batida. a satisfação está aqui em São Paulo? Com todos vocês também, colou Arnaldo. Na tua receita, vendeu a mercenário. A gente aumentou e progressou o vocabulário. Esticou e ficou mais extenso. Logo, penso, seu nome se existe ou seu? Existe o penso. Eu não sei qual é a ordem, mas tem aqui, tem mulher, tem homem, tem pedro, tem jovem. Tudo em nome da cultura de rua, aqui na toa no cu e crua. Aqui na nossa pele, satisfação.